Olá meninos e meninas, hoje a receita vai ser maravilhosa, onde as famílias gostam de se reunir no final de semana e fazer uma receita como essa, olha, imagina, um frango assado ao molho e vai no forno, olha que delícia gente, fica suculento e dessa vez quem foi pra cozinha foi quem? Foi eu! Olha, deixei o marido na cozinha hoje. Vocês precisam de ver como ficou esse frango. Mas antes de dar a receita, não esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixa o seu like, que é muito importante que o YouTube vai indicar para outras pessoas. E deixa o seu comentário, que eu quero saber se ficou belezura, como ficou esse. Tá bom? Então vamos lá fazer. Para o molho, vamos colocar aqui no liquidificador uma cabeça de alho com casca e tudo, gente, porque vai triturar, nem vai parecer que tem alho aí. E uma colher de sopa de sal. Agora o cominho, também uma colher. E uma colher de colorau. Aqui eu tô colocando 3 quartos de água. E um quarto de azeite. Aqui vamos bater bem para misturar bem esses ingredientes, tá bom? A gente vai reservar aqui esse, esse molho. Em outra bacia, a gente vai colocar uma travessa. Aqui o frango, aqui eu coloquei coxa sobre coxa, tá bom? Aqui deu mais ou menos um quilo. E vamos colocar o um molho em cima, olha. Eita, como vai ficar bom esse frango, gente! Maridão, olha, caprichou! Vocês estão vendo, gente, que maravilha de frango? Estão gostando do vídeo? Então vai deixando o seu like, mesmo positivo ou negativo, mas comenta, se inscreva e olha só como é bom a gente deixar os maridos na cozinha fazendo esse frango e depois a gente vai só se deliciar com essa receita, olha que maravilha! Então vamos continuar o vídeo para vocês verem a receita. Então colocamos aqui o, o molho aqui no frango, aqui é coxa sobre coxa. E vamos deixar marinando um pouquinho, tá bom? Até pegar o tempero. Mais ou menos uns 30 minutos vamos deixar aqui. Agora, numa travessa, a gente vai colocar aqui um tomate, dependendo da sua forma, né? Aqui deu um tomate bom, grande. Então a gente vai forrar aqui a forma. O tomate, vamos colocar uma cebola média cortada. Gente, enquanto isso, vai deixando o seu forno pré-aquecido, tá bom? 180 graus a 200, depende de cada forno, tá bom? Que vai ficar uma delícia esse frango, gente, ficou muito bom, viu? Faz, vocês não vão se arrepender, sua família vai gostar. Agora vamos colocar aqui o frango com a pele pra cima, tá bom? Deixar a pele aqui pra cima. Vamos aqui ajeitando direitinho. E o que sobrou do molho, vamos colocar aqui em cima, olha. Onde estava marinando né, o frango, vamos colocar o restante do molho. Hum, o cheiro tá bom, hein? Gente... Uma maravilha! E vamos pegar aqui um sachê de molho de tomate, colocar aqui por cima. É opcional, quem gostar, né? Aí coloca. Que vai ficar uma delícia, gente. pro almoço, na com a família, olha, tudo de bom, hein? Aí agora a gente vai colocar no forno, tá bom? Aqui por uma hora mais ou menos, depende de cada forno. E quando for meia hora, olha, que já tiver no forno, vocês pegam e tiram e colocam por cima o um molhinho, para não ficar seco, tá bom? E olha como ficou. Gente, que delícia de frango! Hum, uma delícia mesmo! E aí pessoal, gostaram desse frango maravilhoso que o marido fez? Gente, coloca o marido de vocês para fazer também, que vocês vão gostar. Segue direitinho a receita que vai ficar ó, maravilhoso e suculento esse frango, tá bom? E vai deixando o seu like. Comenta para mim saber se vocês fizeram e me segue lá na minha página do Facebook e do Instagram, Receitas da Nizinha, que tem vários vídeos, receitas maravilhosas, que eu também vou voltar para fazer mais vídeos, tá bom? Então, gente, até a próxima! Tchau!